Para você amigo ligado no blog avozdecoeiro.blogspot.com.br Estamos não haverá mais um vídeo pré-jogo para pré a para, para, para, última rodada, na verdade, última rodada desse primeiro turno em que nós vamos ter frente a frente o Hoffenheim enfrentando o Borussia Dortmund o Hoffenheim que subiu aí né, na última década, exatamente na última década, a primeira divisão e pega esse Borussia Dortmund, que está na quarta posição no atual campeonato alemão na temporada. Vem de um 3x3 em que teve dois erros muito fundamentais. Principalmente é, o fato de que o, o, o erro do Burke, né na maneira como foi aquele apagão no início do segundo tempo, logo com dois minutos... É, aquela saída desnecessária em que você tem um acanjo para fazer a cobertura. E depois, quando nós tivemos aquele erro do Brent, que vinha fazendo uma partida espetacular, ele jogando na posição em que ele jogava no, no Bayern Leverkusen, ou seja, em que ele tem um campo de visão e uma amplitude maior, não só para chegar, mas também para poder te, ter as oportunidades de gol. E o acabou tocando para trás errado, muito curto. Acabou gerando também o segundo gol dos 3x3 daquela partida. O Michael Royce teve uma lesão é, muscular. O, isso que fez com que ele não participou do treinamento de ontem. E também fez com que ele ficasse fora do jogo de amanhã. Com isso, há algumas possibilidades. São delas, são elas. O Gotti... Como o Paulo Sunove. Ou, ou, ou o toque Arrasar fazendo a movimentação. Ou a volta do Paco Alcácer. Finalmente para voltar ali a função de titular. Ele que não joga como titular há mais de um mês. Né? Faz tempo que ele não vem jogando. Ele que sofreu muito com contusões. Já está recuperado. Chegou a entrar em alguns jogos ou outros. E acabou que não vem mais tendo oportunidade, justamente porque estava dando certo aquele ataque com o Reus ali de Falso 9, com o Sancho e com o Toregan Hazard. Lembrando que Telelen continua machucado com a lesão uh, do, da altura de ligamento, só vai voltar em janeiro. Também está fora o Witzel, também com uma lesão após um acidente doméstico. Uh, também Uh, agora o Royce Acabou que a gente vai falar mais sobre isso E também Aquela uh, grande dúvida né? Será que o Sancho vai Começar jogando Ou vai começar no banco Já que no segundo tempo Da partida contra o, o, o Leipzig depois do terceiro gol O Sancho Sofreu uma câimbra Acho até que por conta do gramado Molhado já que choveu muito No segundo tempo no Signal do naparque, Isso pode ser sobrecarregado. E com isso ele, tem, ele teve essa câimbra. Correu muito. Principalmente no segundo tempo. Então a possibilidade aí de. Ou ele começar no banco. Ou, ele come, ou iniciar a partida. Ele que é um jogador muito importante. E tanto tanto passes para gol. Quanto também para gols né? marcados ah, no, no campeonato. Né? Tanto que ele é o jogador mais jovem. A chegar a 22 passes para o aí desde que ele entrou no time principal do Borussia Dortmund em jogos da Bundesliga. Vamos ver o que, que pode acontecer e qual vai ser a atitude aí do Luzon Fab para essa partida. Bom, vamos então aqui as informações gerais desse duelo do campeonato alemão entre Röntgenheim e Borussia Dortmund. Essa partida que... Em Cineheim sempre tem um momento muito difícil, né? É um jogo bem complicado. Décima sétima rodada, a última desse primeiro turno. E também o último jogo na década, né? Já que vamos chegar a 2020, né? Quando começará no meio de janeiro do ano que vem o segundo turno. Vai ser o início da nova década, né? Esse que é um fato aí ah, para acrescentar, né? O Hoffenheim é o nono colocado no campeonato. E enfrenta aí o Borussia Dortmund, que é o quarto colocado no campeonato. Pode terminar em terceiro ou pode terminar em quarto lugar. Ou seja, não deverá sair dali das duas posições. Agora, em caso de derrota, o Dortmund pode até perder essa quarta posição. Porque o Schalke 04 está muito perto também. né Já que Bayern e Dortmund são empatados com 30 pontos ganhos. São 22 jogos na história entre essas duas equipes na Bundesliga. São cinco vitórias do Hoffenheim, nove empates e oito vitórias do Borussia Dortmund. A arbitragem será do Félix Zayer, de Berlim. Ele terá como assistente Stottenstein Schipper da cidade de Constance. O Marco Aschmuller, na cidade de Baupinzou. O quarto árbitro é o Florian Bastuber, na cidade de Wingebast. E o árbitro de vídeo será o Bastian danker. Uh, os jogos que o Félix Zayer apitou do Borussia Dortmund foi exatamente o 4x0 do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund que teve aí um lance no primeiro gol ali que deve dar para ser discutido. O, também ele, ele apitou um jogo do Hoffenheim, um empate em 0x0 0 entre Bayern Leverkusen e Hoffenheim. Esse será o segundo jogo aí que ele apita das duas equipes. Nessa atual Bundesliga, ele que é um árbitro bem contestado é, em alguns momentos aí. Principalmente na Copa da Alemanha, na temporada passada, que teve alguns lances bem discutíveis. Bem discutíveis. Encarações prévias aí para esse jogo. O Ropenhain deve vir a campo com Baumann, Bauman, bogan o Hubert Kaderabeck, já jogou no Werder Bremen, se não me engano. O Kroo, o Ruth, que já jogou no bairro de Munique O Kirchrish, o Wegger, o Bebu e o Kramarik No banco de reservas deverá ter o Penk, a Kopuma, Bikakit, Noibit, Stedathlit, Balgadner Que também já jogou na velha Bremen O Branden, o Rup, o sa o Amadã e o Locadia. Esse aí, esse dia, jogou no Hamburgo, lá nos bons tempos do Hamburgo, na primeira divisão. O Hamburgo que está atualmente brigando pelo acesso na segunda divisão. Estão fora o Beto, o Beto botil ah, com uma lesão aí no joelho. O Lucas Ribeiro, que não foi relacionado, brasileiro. o Brasília. O Orix, o Strongs, o Super que está no trabalho de transição. E o Zunig, também não relacionado. O time do Hoffenheim pode jogar no 3-4-3 com o Beck Ou pode jogar no 4-3-3 com o Vogue e o Pouche com uma dupla de zaga. Uh, Como a questão central, ali, Rupi, Sasamathuku e Norville ou Valgardner podem brigar por posição. Tchau, Borussia Dortmund. Deve vir a campo com Burke, Akanji, Rumeus, Zagadou. Hakimi, Weigel, Julian Brent, Nico Schultz, Margotti, Gotti, Razar e Sancho. Ou uh, aí pode colocar o Bruno Arsen para aquela posição. Ou o Hakimi para aquela ponta aí entraria o Pitsec para a lateral. Né? E o Sancho ficaria no Banco de Gazeta, né, Ou o Guerreiro, uh, caso for aí necessário, né? Uh, nós temos um pouco de reservas O hits Valede Que aliás, inclusive Informação do, esporte, do Fox Sports Sur É de que Entrevista né, que o Valede deu Que o, o Borussia Dortmund Pediu para que Garantiu ele que ele vai jogar durante O segundo turno Ele também disse, o Valede, que ele já Está aprendendo o alemão E que já se adaptou ao, ao tiro de jogo do futebol da Bundesliga, o que isso é muito importante ah, para o jogador nessa adaptação para a... na Alemanha. O More, aí tem no banco ainda o More, o Pitzek, o Larsen, sem parece que não viajou, o guerreiro o HaShilk, jogador que tem sido muito sensação na Young League, em que o Borussia Dortmund se classificou ah, para a próxima fase, né, vai pegar aí o Deb Kaut, né, no... Na Young League, né, que são os times sub-19, né, que tem como grande destaque do sub-19 o Mococo, né, que tem um valor de mercado já na casa dos 94 milhões e que tem 15 anos de idade, lembrando que nesse ano de 2020, com 16 anos, ele poderá já subir para o time de cima do Borussia Dortmund, o time principal. A, a, e o Paco é que não se sabe se começa o jogo como titular ou, mais uma vez, começa o jogo do Banco de Reserva jogadores que estão fora é o Delaney, já, como a gente falou aqui, que está se recuperando aí da, da contusão no ligamento, sua volta de janeiro. O que vai ficar com o sub-20 que está no sub-23. O Marco Reus, que teve um problema muscular. O pode ter sido até por sobrecarga de jogos, talvez. É, até porque é um jogador que tem tido muitas contusões. O Schmelzer que ainda que se recupera da lesão muscular, tá em fase para tentar voltar aí aos treinamentos. O Omerhal, que tá com o time sub-23. O Witzel, que está se recuperando do acidente doméstico uh, que ele sofreu. E jogadores que estão pendurados do Borussia Dortmund. É o Weigl, com quatro cartões amarelos. Se ele levar o quinto, ele fica fora do jogo do turno. Uh, lembrando que o Sancho... Ele teve uma, um problema muscular, ou seja, a cãibra, né? E ele é dúvida para o jogo. O Alcácer pode ser que inicie o jogo como titular, ah, ah, e aí cabe a decisão do Luiz São Paulo. ou o Gomes aí é outro candidato, já que Royce está fora do jogo. Próximos jogos de, do Hoffenheim, na bela 17 rodada amanhã, Quarta e tarde, em transmissão do Fox Sports, com a narração. Levaldo Preto, os comentários do Grande, Eugênio Leal e o Anandine Bastos com a arbitragem. O Ropenheim vai receber o búrgito adótamo, então amanhã. Depois do Campeonato Alemão vai parar para as festas de final de ano e também para a questão do inverno e só vai voltar na metade de janeiro do ano que vem, no dia 18 de janeiro. Aí na abertura do retorno, o Ropenheim... Joga contra o Eintracht Frankfurt no dia 18 de janeiro. E depois a 19ª rodada, a segunda rodada do retorno. Vai até Bremen, o Bremen, vai pegar o Vede Bremen no dia 26 de janeiro. Já o Borussia Dortmund, que vai pegar o Hoffenheim amanhã, pela última rodada desse primeiro turno. Depois, nós vamos ter no dia 18 de janeiro, no início do retorno, o Borussia Dortmund vai até Augsburg, na região da Baviera, para enfrentar o Augsburg, no dia 18 de janeiro, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. E ah, no dia 24 de janeiro, ah, pela segunda rodada, do, segunda rodada do retorno, recebe o, o Colônia às 4h30 da tarde. Eu acho que vai cair numa sexta-feira, dia 24 aí de janeiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, então, na história dos confrontos gerais, contando todas as competições aí, né, Bundesliga, Copa da Alemanha, são 24 jogos, com 5 vitórias do Hoppenheim, 10 vitórias do Borussia Dortmund, 9 empates, 34 gols marcados pelo Hoppenheim, 40 gols marcados aí pela equipe do Borussia Dortmund. O último confronto entre as duas equipes, pela... No dia 2 de setembro... Ah, 9 de setembro De fevereiro de 2019 ah, O, o Dortmund empatou em 3x3 Com o Ropenhain, esse empate acabou sendo Amargo, porque o Dortmund tava ganhando Por 3 a 0 3x0, tá ligado? E o, o Ropenhain Acabou cedendo nesse empate aí E custou até caro Para a briga, para o título, né? Foi tipo, o jogo da Bichas, uma primeira rodada E no dia 22 de setembro do ano passado O o Hoffenheim empatou em 1 a 1 com o Borussia Dortmund. Muito bem. No Campeonato Alemão, nessa atual temporada, o Hoffenheim é o nono colocado com 24 pontos. Em 16 jogos, teve 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas até aqui. 23 gols marcados, 27 gols sofridos. Média de 1,44 por jogo. Já o Borussia Dortmund, quarto colocado do Campeonato, 30 pontos, a mesma pontuação do Bayern de Munique, só perde por conta do confronto direto e do saldo de Gol. 16 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 40 gols marcados pelo Grupo Sadotmo, 22 gols sofridos. Média de 2,50 nesse atual Campeonato Alemão. Jogadores com mais jogos pela equipe do Hoffenheim. O Palma com 16 jogos. Os jogadores com mais gols marcados, o Cramarete com 4. O Pochic com o Amarelos com 6. O bom, com mais minutos, o Palma com 1.040 minutos. O Palma também com 16 jogos como titular. E o Balgadner o reserva titular com 6 jogos. Tchau, o Borussia Dortmund. O Michael Reis jogou 16 jogos pelo Borussia Dortmund. Vai ficar fora desse. Jogo de amanhã. O Sancho. O atireu do Borussia Dortmund para a temporada com nove gols da Bundesliga. Tem jogado muita bola, tem quebrado recordes. O mais jovem a é fazer 22 é, gols, né? É um garoto que... E, e muito interessante, né? Com a, com a participação de gols que tem feito. O Rúmeus teve cinco cartões amarelos, mas já cumpriu a suspensão lá contra o... O... O, o Hertha, né? o jogadores com mais minutos O Akanji com 1.276 minutos O titular O Marco Royce com 15 O reserva utilizado O Julian Brent Que agora está virando cada vez mais titular Com 7 jogos certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem É isso então, molecada ah, Então amanhã Nós estaremos de volta aí para fazer aí a análise do jogo Esse... Última rodada desse primeiro turno, que será importantíssimo para o Borussia Dortmund Vou vencer ou vencer, para pelo menos ficar ali nas quatro primeiras posições e mais do que isso, ficar perto ali do Leipzig e do Borussia Mönchengladbach para continuar na caça pela Salma de Prata. Um abraço para vocês e até amanhã.